No vídeo de hoje eu vim indicar as minhas redes sociais para você ter conteúdo exclusivo. Lá vocês vão ter esses tutoriais que não pode no YouTube, mas o YouTube pode divulgar as redes sociais dele porque eu não posso divulgar as minhas. Então tá aqui o Instagram, você pode ver esse vídeo aqui. Se você não tiver Instagram, você pode ir para o Facebook, lá tem meu perfil oficial e tem os um links sempre na descrição e no título. Ou na página do Facebook, que é no Facebook também. Ou se você não tem Facebook nem Instagram, pode ir pro TikTok. Se você não tiver Instagram, pode ir pro Facebook. Se não tiver Facebook, pode ir pro TikTok. Se não tiver TikTok, pode ir pro Instagram. E no meu Discord também tem todos os links. Tem um link para baixar. Tudo que você quiser lá. Eu tô adicionando aos poucos até eu criar um site e postar esses vídeos. E aqui tá sobre o tutorial que está aí no título. Tem... Quatro vídeos. que um ficar offline, você pode acessar em outra plataforma. Então, ou seja, temos quatro opções: temos o Discord, entre lá no Discord, eu vou postar as coisas lá. E no Facebook, me segue para não perder nada, senão vocês vão perder. Aí vão ficar procurando. Curte. Entendeu? para mais incentivar mais recomendação e como te ajudar então é até a próxima